We'll be Olá pessoal, aqui é a Caroline novamente E aqui é o Guilherme, tudo bom gente? Pois é gente, hoje é a quarta jornada A gente acha que é uma das jornadas mais Legais do programa, e hoje vocês vão começar Fazendo a eleição da diretoria Então o pessoal que teve interesse na última jornada Em ser presidente, diretor É a hora que eles vão se apresentar Então essa, essa parte é super legal, assim eu, eu acho importante vocês não desistam De ser, por exemplo, de se candidatar à diretoria Porque vocês têm vergonha, sabe, de falar lá na frente Eu acho que é um momento de prática mesmo, tá todo mundo junto no mesmo barco aprendendo né Gui Com então certeza. é a hora assim que vocês têm mesmo assim de praticar isso é bom para o mercado de trabalho também né sem é. dúvida Carol e caso você não seja eleito também não fique triste a minha empresa precisa de todo mundo para funcionar né um trabalho em equipe então mesmo é. que você não seja diretor você pode ajudá-lo muito e também conhecer muito sobre aquela área que você tem interesse no programa então Animados, vamos lá porque tá só começando. Pois é. E aí depois que foi definida essa diretoria, né, e a presidência, vai ser a hora que o presidente ele vai ler o estatuto com vocês e depois vocês vão assinar esse estatuto. Esse estatuto, né, vai mostrar assim todo o regulamento, o que que os, os colaboradores podem ou não podem fazer dentro do programa. Isso é essencial mesmo para falar assim, olha, a gente está aqui começando, temos a diretoria formada, né, todo mundo no mesmo barco, todo mundo alinhado, né? Isso mesmo. Exatamente. E aí depois vem o quê? Depois da da leitura e assinatura do estatuto vem a definição da missão visão e valores da empresa de vocês. A empresa de vocês está quase toda planejada direitinho e essa parte é muito importante. Vocês vão definir, vocês vão conhecer esses três conceitos muito importantes e vocês vão definir o, a missão visão e valores da empresa de vocês. O professor vai orientar direitinho sobre esses conceitos e vocês vão pensar através do brainstorming para chegar na própria missão, na sua própria visão e nos próprios valores da empresa de vocês. É muito bacana essa é. parte, né Carol? Isso aí. E vai acompanhar toda a mini empresa de vocês, né? Esses valores são essenciais durante todo o projeto. E aí depois vocês vão aprender um pouco sobre o funcionamento da, da mini empresa. Como que o RH se relaciona com o marketing? Como que o marketing se relaciona com a produção? Então como que essas áreas se relacionam dentro do programa, né? Exatamente. Isso é muito importante porque sempre tem que estar um se comunicando com o outro. Uhum. Além disso, vocês vão conhecer as planilhas de cada área, né? Se alguém ainda não uhum. conhece Excel, vocês vão se familiarizar bastante com ele agora. Vocês estão gerindo uma empresa, então cada área vai ter as suas responsabilidades, seus relatórios, seus registros, e os seus controles a serem feitos pelos diretores e pelas equipes de cada área. Pois é, e aí depois dessa jornada, no final dela, vocês podem fazer e devem fazer uma reunião geral, que é hora de vocês avaliarem o que ficou legal nessa jornada, o que a gente pode melhorar para a próxima, né? Essa reunião é hora de todo mundo conversar, não é só o diretor que tem que falar. Se às vezes o funcionário tem uma ótima ideia, uma coisa que pode melhorar pra próxima jornada, né? Com então certeza. esse é o momento disso. É isso então, é mesmo, isso. gente. Boa jornada pra vocês. A gente volta com um vídeo da quinta jornada na próxima, Isso tá aí. bom? Tchau, Até tchau. mais.